Pessoal, obrigado. Primeiramente, bom dia. Gostaria muito de, de agradecer o, o convite para estar aqui, falando nesse congresso. É, junto a muita gente importante é, e, que, e que trabalha em prol da, da diversidade e da inclusão. Me autodescrevendo, eu sou um homem de pele branca. É, eu tenho cabelos curtos, castanhos, barbas e olhos castanhos também nariz e boca média, eu tenho 36 anos, eu tenho 1,73m de altura, eu estou sentado, é, eu estou vestindo uma camiseta preta e no meu fundo, no, ao fundo tem uma, uma parede é, amarela. Vou pedir para o é, pro, pro pessoal é, colocar a apresentação, por favor. Legal. E é, eu acho o, o, esse tema um tema que, que o Alex trouxe e, e fez uma provocação para mim, no bom sentido, que eu acho é, importante para a gente trazer, né? Que é, é de fato, qual é. O papel da, da inclusão e da diversidade na mudança organizacional né a gente esse é um tema é, muito relevante para a sociedade e a gente precisa falar é, sobre diversidade sobre inclusão essas duas palavrinhas elas precisam estar juntos juntas é, e é importante a gente falar isso em todos os espaços né as pessoas que enfim alguns palestrantes que vieram antes de mim já trouxeram essa essa importante reflexão né e com e no mundo organizacional isso não é diferente né, afinal de contas, enfim, as empresas, as organizações, elas é, disponibilizam serviços e produtos, e esses, esses serviços e esses produtos precisam ser inclusivos também. Próximo slide, por favor. Né, e aí eu trago essa... Né, por que, que é importante a gente falar sobre diversidade nas empresas? Em tese, esse é um tema é, que, a gente, que eu não deveria falar sobre a importância disso, porque é, né, a gente já, enquanto sociedade deveria deveríamos ter é, evoluído o suficiente talvez para que para que esse tema fosse um tema é, já consolidado né e mas é, a gente vive numa sociedade que não é completamente inclusiva nem acessível é, e que não, não sabe, muitas vezes, lidar com, com a diversidade, né? E é importante a gente é, trazer essa discussão para todos os espaços, inclusive para dentro das, das organizações. E por que, finalmente, a gente fala de diversidade? Próximo, próximo, por favor. A gente fala de diversidade porque a diversidade, ela faz bem para todo mundo. Ela é uma relação de ganha-ganha, né? Então, a diversidade a Inclusão, ela faz bem para as pessoas, ela faz bem para os times, né, para as equipes, ela faz bem para os negócios e, em última instância, né, e não menos importante, ela faz bem para a sociedade também. É, quando a gente tem uma, um ambiente, uma cultura é, inclusiva e é, que valoriza a diversidade, as pessoas se sentem é, mais seguras e acolhidas no ambiente de trabalho. Isso faz também com que elas se sintam mais livres é, para expressar suas ideias, é, e, e suas opiniões sem, sem temer algum tipo de discriminação. E, além disso, é, esse, um, um, uma cultura mais inclusiva e de valorização da diversidade, ela favorece o nosso desenvolvimento individual. 70% do nosso aprendizado, ele se dá por meio das relações, né, por meio do, da sociabilização, do, do do copiar, do olhar, do imitar, isso é desde o início do nosso desenvolvimento. Dentro das organizações não é, não é diferente, a gente se desenvolve, e a gente aprende nas nossas relações com os nossos pares, sendo oportunidade de experimentar. Então, quando eu tenho um, um ambiente é, inclusivo, livre de as pessoas se sentem se sentem mais confiantes nesse relacionamento e isso favorece com que elas se desenvolvam sem contar que isso melhora substancialmente o clima das equipes né e, e, equipes é, com climas positivos é, elas têm um maior engajamento quando eu me engajo mais também é, eu acabo me desenvolvendo mais também eu sou mais produtivo as minhas entregas são mais qualificadas né? Além disso, né, você ter uma cultura e uma reputação é, de, uma, de uma organização com uma cultura inclusiva Isso favorece é, a atração de talentos né, e, e, e talentos diversos Que, que, que fazem parte aí de, de grupos sociais minorizados é, eles, Hoje em dia, é, as organizações dependem dessa, dessa cultura né, A pessoa chegar e ser bem recebida é, Não só bem recebida, mas como se sentir é, segura, inclusa é, para participar da, da, daquela organização. Né? Então, a, a, você ter uma cultura de diversidade e inclusão, isso favorece com que você atraia essas pessoas para trabalhar na sua organização, esses talentos, e faz com que você também retenha essas pessoas dentro da sua organização. Porque de nada adianta a organização fazer um esforço para contratar uma pessoa... É, diversa, e aí eu não gosto de usar muito esse termo, porque eu, é, eu costumo dizer que quando a gente fala de diversidade a gente está falando sobre todo mundo, não há um ser humano idêntico ao outro no, nesse planeta, em que a gente tem a notícia, então, quando a gente fala sobre respeitar as diferenças, e quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre todo mundo, está falando sobre todas as pessoas, porque gente, todos somos diversos, essa talvez seja a nossa principal característica enquanto espécie, enquanto humanidade, né? nós somos diferentes, a diversidade ela é um fato, é, ela está dada, basta você olhar ao, em torno, a gente brinca né, no teste do pescoço, olha para um lado, olha para o outro, olha ao redor de si, e que você vai constatar essa diversidade. É, o que a gente precisa batalhar é para que esses espaços sejam inclusivos, para que, de fato, é, a gente tenha em todos os espaços uma representatividade de todas as pessoas, com todos os marcadores sociais. Mas a diversidade também faz bem para os negócios, né? É, uma série de estudos já demonstram o um impacto que, que você tem um time diverso é, dentro da, de, de um processo criativo e de inovação dentro de uma organização. Né? Quando você tem pessoas pensando de maneira diferentes, é, olhando um, um determinado, uma determinada situação por pontos de vista diferentes, né? a pessoa, quando ela está lá no trabalho, ela traz toda a história de vida dela, né? o, o, o, o, o, o passado dela, todo o background dela. Então, você ter pessoas que, que com olhares características, pensamentos diferentes, faz com que você tenha é, um olhar mais global para determinada situação. Se favorece o aumento de, de novas soluções, de soluções criativas, de soluções que atendam mais pessoas, né, isso faz com que a, a, a, aquela organização consiga ter um, um, um uma inovação e um processo criativo é, mais, melhor e maior dentro da organização, até porque quando a gente tem uma uma equipe diversa isso aumenta a minha capacidade de entender, compreender as necessidades dos meus clientes, né, os clientes dos nossos clientes, os clientes das organizações, eles são diversos, né, as pessoas que sejam com deficiência, são as pessoas da comunidade LGBTQIA+, enfim, toda todas as, os grupos sociais, né, e dos marcadores sociais das diferenças, eles são consumidores também, né? Então quanto eu, quanto maior a minha diversidade ou quanto mais diversidade está presente dentro do meu ambiente organizacional, é, maior é a minha possibilidade de eu conseguir atender uma necessidade dos meus clientes, pensando que esses meus clientes são diversos. Né? E de uma maneira geral também, quando você inclui pessoas é, social, é, historicamente excluídas dentro do, do contexto organizacional, aquelas pessoas passam a ter renda passam também a, produzir, a, a, a, a serem produtivas dentro do, do, do ambiente organizacional. É, isso faz com que a gente também desenvolva a nossa sociedade de uma maneira mais justa, estável e economicamente mais sustentável também. Próximo slide, pessoal, por favor. Então, a, a diversidade, ela acaba fazendo bem é, em todos os aspectos, né? E em, em todo o ecossistema que as organizações estão inseridas, né? É, eu acho que sempre importante a gente dizer, né, de, de que a, a diversidade ela é o, o nosso conjunto de, de características, né, de, de, e se você for olhar é, no dicionário, isso é uma, uma coisa que, que eu, a, a Tabata também trazia muito na, na, nos treinamentos que a gente fazia junto, né, se você olhar para o dicionário, diversidade significa qualidade daquilo que é diferente, né, e, e, e não necessariamente a gente tem uma associação automática de que a diferença ela é uma qualidade, né? Isso é um, um exercício que a gente precisa fazer de é, eliminar os nossos vieses para que a gente possa, de fato, é, enxergar ah, o diferente como, como potência, né? E, e, e ver valor. É, na, nas diferenças Então, é, E eu acho importante a gente trazer Que a, a, a diversidade a, a, Ainda que ela seja uma somatória De características é, ela, Algumas dessas características Você tem maiores, mais possibilidades de gerenciar ao longo da sua vida E algumas delas você tem Praticamente nenhuma chance de alterar é por isso, quando a gente fala muito de, de criar uma cultura de respeito às diferenças, é exatamente sobre, por exemplo, as dimensões primárias da, da diversidade, que são aquelas dimensões que o indivíduo não tem gerenciamento, não tem escolha, é, é dado, é fato da vida, né? você nasce uma determin, dentro de uma determinada etnia, numa determinada raça, e essa raça ela é uma classificação social, né? biologicamente, a gente é, não faz sentido dividir a espécie humana em raças, mas socialmente a gente ainda é importante a gente falar sobre isso porque a gente, é, enfim, não, não, não está numa sociedade completamente inclusiva e livre da discriminação, né? O sexo, o seu gênero a sua orientação sexual, a sua origem regional, a sua idade. São fatos e características que lhe são apresentados na sua vida, né? na vida de um indivíduo e na vida de um sujeito, e que ele não tem possibilidade de gerenciamento, ele não muda, está dado. Né? E são, em geral, a, a, a, as dimensões primárias, em geral, são aonde estão mais... É, onde surgem mais uh, as práticas discriminatórias né e, e isso que é um, uma questão que a gente precisa falar muito né porque de fato são aquelas características que o indivíduo não pode alterar na vida dele, né, e são a, a, muitas vezes a, aquelas características que, que, que as pessoas acabam sofrendo mais discriminação. Né? A gente tem outras dimensões, né, dimensões secundárias, que são características que a gente desenvolve ao longo da nossa vida, que a gente tem um pouco mais de possibilidade de gerenciamento, mas, enfim, é, também são características que vão surgindo ao longo é, da nossa convivência em, em sociedade. E a, as últimas, né? as dimensões organizacionais, aí, trazendo para o contexto organizacional, né, que também influencia uma forma como você é como você é, é, é tratado é visto e é e é e é muitas vezes é, marcado dentro do, da cultura organizacional, que é a, a formação é, profissional daquela pessoa, a especialização, o nível hierárquico, quais empregos, as experiências anteriores que aquela pessoa teve, é, qual curso e faculdade que aquela, que aquela determinada pessoa realizou. Né? Então, essas são dimensões da, da diversidade que a gente trabalha dentro do contexto organizacional, né? todas elas influenciam ali na na, na na carreira e na e no desempenho daquela pessoa e é importante a gente tratar a pessoa por inteiro dentro da organização né a, a, as pessoas não deixam de ser é, não deixam as suas características o contexto social e familiar onde ela ela cresceu ou onde ela convive para chegar na organização. Né? Eu acho que é importante a gente falar disso, né? da organização olhar para o ser humano é, de maneira global, né? de, é, olhando para todas as características da, daquela pessoa, valorizando, respeitando todas as, as, aquelas características, até porque a gente tem falado muito e precisa falar sobre interseccionalidade, né? que é, é mais de um dos marcadores sociais é, que, uma, que uma pessoa traz consigo, né, então quando a gente está falando é, sobre uma mulher negra com deficiência e lésbica, a gente está falando que ela, que, é, que, que ela tem uma série de marcadores sociais é, que se sobrepõem ali e que provavelmente, é, pelo histórico de, dessas características, das pessoas que pertencem a esses grupos, ela tem uma maior probabilidade de sofrer algum tipo de discriminação ou tipos de violência específicas, né, então a gente, é preciso tratar o ser humano na sua integralidade, mais do que isso, tra trabalhar ele dentro da sua interseccionalidade, né, considerar todas essas facetas é, ali no momento de quando você está tá trabalhando o tema de diversidade dentro da organização. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Obrigado. Então, é, é, é, é muito importante que a gente, né, é, como a gente vem falando, e, enfim, outras, outras pessoas que vieram antes de mim aqui no Congresso vieram falando, a gente. É, é, a cultura de, de uma cultura inclusiva ela ainda está em construção né? a gente tem alguns espaços que se né como por exemplo esse congresso, que é um espaço inclusivo é, e acessível e mas a, a sociedade como um todo não é assim e as organizações principalmente é, também estão nesse processo de transformação é, de aculturamento né de, e, e a diversidade tem um fator é, crucial nessa mudança da organização porque a cultura da minha organização precisa estar preparada para receber é, todas as pessoas, receber todas as pessoas, sejam elas como os meus colaboradores, ou seja, aquelas pessoas que vão trabalhar junto comigo naquela organização, assim como também é, os clientes daquela organização, né? De novo, as organizações existem para proporem serviços e produtos para uma sociedade que é diversa. Então se essa, se essa empresa não traz consigo é, essa representatividade da diversidade, provavelmente o produto ou o serviço que ela se propõe a fazer vai ser exclusivo, no sentido de excluir uma parcela da população que não tem acesso, seja economicamente, mas seja em termos de, de representatividade, seja em termos de acessibilidade. Para isso que, que é importante a gente... É, trazer um, um, um termo é, que é, ainda é pouco falado, que são as ações afirmativas. Ou seja, eu preciso intencionalmente querer é, que a minha empresa é, tenha uma, uma representação da, da diversidade. Então, eu preciso criar mecanismos para que aquela empresa é, adote ações é, que, que favoreçam a inclusão de grupos socialmente é, minorizados. Né? Então, por, enfim, eu posso criar ca, é, cotas, eu posso criar é, ações intencionais de recrutamento e seleção, enfim, existe uma série de mecanismos que a empresa pode adotar para que ela intencionalmente, né, seja é, é, fazendo, por exemplo, um processo, de, um processo seletivo é, inclusivo, é, destinando determinada é, uma parte de, de vagas para públicos específicos, né, dentro de, sei lá, da questão racial, seja na questão LGBT, seja a inclusão de pessoas com deficiência, seja é, temas é, é, relacionados à equidade de gênero, né? a gente tem todos esses, esses pilares e esses temas para serem trabalhados dentro da organização, né? são grupos que é, socialmente, ao longo da, da história, foram grupos que, que foram marginalizados ou foram excluídos da, da, das oportunidades dentro das, das organizações e que agora a gente precisa intencionalmente trazer essas pessoas, preparar a minha cultura né, para ter a capacidade de receber, reter, desenvolver essas pessoas é, e, e, e, e, e, e, e conseguir é, trabalhar com com, com a maior, o máximo que aquela pessoa pode dar, o maior potencial que aquela pessoa pode dar, e para isso eu preciso considerar todas as características daquela pessoa, e aquela pessoa precisa se sentir inteira, estar inteira dentro daquela organização, né, precisa se sentir é, segura é, de que ela é, não vai ter nenhum tipo de discriminação, né, e de que ela vai olhar ao redor e de que aquela determinada característica que ela traz consigo não vai ser um fator é, de exclusão dela da convivência ou da, ou da carreira dentro da organização. Então eu preciso preparar a cultura da minha organização para lidar com, com a diversidade, para que seja inclusiva, e, e, e é, uma, e é um, e um aspecto de retroalimentação, né, porque na medida que eu trago uma pessoa com Vamos, eu vou usar o exemplo aqui de uma pessoa com deficiência, eu preciso fazer uma série de adaptações dentro da, da, daquela cultura para e, e daquela organização para tornar aquele espaço inclusivo, para que os processos que envolvam a contratação de, por exemplo, uma pessoa com deficiência, eles, eles também sejam observados para que aquela pessoa é, se, é, tenha acessibilidade garantida, para que ela consiga, de fato, é, trabalhar e entregar o, o seu melhor para aquela organização quando eu contrato essa pessoa, ela gera uma representatividade ali também, né? Então, outras pessoas vão olhar aquela pessoa com aquela determinada característica trabalhando naquela organização e ela também, é, ela também serve como... como, como como o exemplo de representatividade para as demais, né, de, de que aquele espaço pode ser ocupado por todos os, por qualquer pessoa, né? Então, é, é, eu acho que isso é um recado interessante que que, que pouca, é, muitas vezes se é questionado sobre o papel da representatividade, né? Mas a representatividade ela é extremamente importante para que as pessoas possam enxergar, olhar e, e, e ver que, que que os espaços organizacionais eles são para todas as pessoas também, devem ser para todas as pessoas. Né? Então, a presença, a participação e a visibilidade de diferentes públicos dentro da organização, né, de maneira horizontal ou vertical, isso é importante dizer também, porque, enfim, as pessoas precisam acender dentro da organização é, e ocuparem os espaços. É, de decisão, né, dentro dos espaços de liderança, da onde se toma a, as decisões dentro das organizações, porque, de fato, a gente vai ter ali maior representatividade da diversidade, as nossas decisões vão, vão considerar as decisões da organização vão considerar todos as, os aspectos de diversidade e de inclusão na, no momento de tomar uma decisão, seja na criação de um produto na disponibilização de um serviço então é, é, é importante a gente ter isso em mente, né? eu preciso intencionalmente trazer públicos diversos para minha organização ao mesmo tempo eu preciso preparar aquela organização e a cultura daquela organização os processos daquela organização para aquela pessoa possa se, se sinta bem recebido e consiga produzir e entregar o melhor de si para aquela organização e a presença Daquela pessoa ajuda a desenvolver minha cultura inclusiva também, a partir da representatividade, a partir da. Da, das ideias e das soluções que ela vai propondo. Então, isso é um ciclo que vai se alimentando. Né? Conforme eu vou trazendo a, a, essas pessoas, elas vão gerando representatividade dentro da minha organização e a gente vai é, desenvolvendo uma cultura inclusiva e aí, quem sabe, a gente pode falar que, é, em algum dia que eu não precisa mais ter ações afirmativas porque a cultura daquela organização ela já está consolidada em termos de diversidade e de inclusão. E eu, é, naturalmente, vou vou contratar, vou gerir, vou pensar processos internos dentro da minha organização que sejam inclusivos e que sejam acessíveis. Então, acho que esse é um ciclo importante e, e, e que a gente precisa falar dentro das organizações. Próximo slide, por favor. Né? E eu, porque desenvolver uma cultura inclusiva, eu costumo dizer que ela é uma necessidade é, competitiva para uma organização. Aquelas organizações que não estiverem preparadas para lidar é, com a diversidade é, da nossa sociedade e que não é, adotarem práticas inclusivas, elas estão com os dias contados, né, porque, é, é, enfim, a, a diversidade está aí, ela é um fato, ela está dada e a gente, e, e, a, e cada vez mais, a gente, tem, é, e, e a gente tem conseguido avançar em termos de, de, de respeito, de valorização das diferenças, e o mundo corporativo é, precisa é, também se adaptar a essas mudanças. Né? E, e, inclusive, a diversidade né? você ter uma equipe diversa ou você valorizar a diversidade. É, você tratar a diversidade como um tema estratégico dentro da organização é, te auxilia a, a se manter atualizado no, nesse mundo que a gente vive hoje, que é um mundo em constante mudança intenso, e, e, e intenso. Então, a diversidade ela me capacita para lidar com esse mundo que é plural, né e com as demandas atuais e futuras né e que vão surgir, que são complexas. A gente tá, vive uma sociedade complexa. A diversidade me ajuda a entender e atender melhor as, os meus públicos, né? E a expectativa dos meus públicos, né? De novo, quando eu produzo um serviço ou um produto, é, eu. eu eu preciso observar a diversidade de, de consumidores que vão, que vão estar se interagindo com aquele meu produto ou com aquele meu serviço. Uma, uma cultura inclusiva, ela transforma a organização numa organização mais ágil para conseguir acompanhar essas mudanças que acontecem é, de maneira muito rápida na sociedade cidade e que afetam muito... É, o nosso que afetam muito o desempenho e a, e a vida da organização a diversidade ela também prepara a gente para o futuro né a gente é, consegue acompanhar tendências que estão presentes na sociedade e que vão mudando ao longo do tempo eu enxergo de maneira mais ampla a partir dos diversos pontos de vistas internos dentro da minha, da minha organização, isso faz com que eu também tenha maior capacidade de me adaptar a diferentes cenários, de diferentes contextos, isso é importante para uma organização ser, for, ser fortalecida. Né? E mais importante, eu acho que de tudo isso, né? a diversidade me aproxima das pessoas, sejam elas os meus colaboradores, sejam elas os meus consumidores, e me afasta de práticas discriminatórias. Né? Então, eu acho que a, você a diversidade ela, ela é um tema que a gente tem visto cada vez mais falar dentro de práticas de SG, dentro das organizações, né? práticas de, de sustentabilidade, governança corporativa é, e a diversidade é, contribui muito para esse processo de mudança da, da cultura da organização. Eu acho que, e dentro desse último pilar, que eu acho extremamente importante, que é, é o olhar para as pessoas, né? As organizações, elas são feitas por pessoas e para pessoas, né? Então, na medida que você melhora a sua capacidade de lidar com a, a, a, as pessoas e com a sociedade, de maneira geral, e, e com a diversidade que está dada ali pela sociedade, isso te afasta também de... de é, de produtos inacessíveis, é, que não respeitam a diversidade, que não geram representatividade, que não geram presença, que não geram conexão com, seu, com os públicos de interesse daquela organização, com seus produtos e seus serviços. Né? E a diversidade, ela tem a possibilidade né, de, de desenvolver é, essas competências dentro da, da própria organização. E isso é extremamente importante, né? E é, eu acho que, que esse, é, eu fico muito feliz que ne, que num congresso como esse é, a gente tenha espaço também para falar com as organizações, com os empresários, né, com enfim com e com, com pessoas que trabalham dentro das organizações também, né? O quanto é importante a gente estar aberto a esse tema, estudar esse tema e colocar é, mais do que tudo, né, colocar em prática. É, o, o, a, a, a prática da, da inclusão e, e da valorização das diferenças dentro da, da organização, acho que todo mundo sai ganhando com isso. E acho que essa era a fala que eu queria trazer aqui para vocês, que eu queria compartilhar no dia de hoje, acho extremamente importante a gente trazer esse tema e eu fiquei muito feliz, é, surpreso quando o Alex fez o convite para mim, é, porque eu falei poxa, e, e de fato ele é, é, é uma questão interessante, a gente precisa discutir isso também no, no ambiente organizacional não, né isso afeta, de certa maneira, a sociedade como um todo, né? Eu falo, as empresas, elas são feitas de pessoas e para pessoas. Então, é importante que a gente, é, um pouco do que a Andrea falou, né? De que a gente precisa criar espaços inclusíveis e acessíveis. E eu acho que dentro das organizações isso não é diferente. As organizações têm um grande poder de influenciar, seja a política, seja a nossa sociedade de uma maneira geral. Então, você trabalhar esse aspecto dentro das organizações é uma forma também de você desenvolver a sociedade... É, e transformar ela é, num lugar é, mais acessível, mais inclusivo, e que valorize todas as pessoas, né, e que não deixe nenhuma pessoa para trás. Acho que esse era o, o, o recado que eu queria trazer aqui, essa reflexão, eu fiquei muito... Aqui com vocês... E a Tabatinha, minha longa, minha longa companheira aí de, de jornada por um mundo mais acessível e, e para um mundo organizacional mais inclusivo para as pessoas com, com deficiência. Aprendi muito com, e aprendo sempre com, com ela, Alex. É uma, são trocas muito ricas, muitas vezes.